Galera, vocês já pararam pra poder analisar, com base principalmente no trailer de God of War Ragnarok, como que deve ser o início do jogo? Pois é, meus amigos, eu estava aqui colhendo algumas informações com base em materiais do God of War 2018, vendo algumas coisas relacionadas ao trailer aí, e pode ser que a gente tenha chegado a algum lugar, rapaz, sobre isso aqui. E, olha, promete, cara, se for isso mesmo, o início do jogo já vai começar daquele jeito, ó, da PIMBA, rapaz, com muita coisa rolando aí e muita briga também. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, e vamos conversar novamente sobre Sobre God of War neste canal delicioso Isso mesmo, rapaz Tem muita coisa pra gente poder falar a respeito disso ainda Então se você tá curtindo, já deixa seu likezinho aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas Antes de a gente começar a discorrer um pouco Sobre como eu acho que esse início de jogo vai acontecer né, no God of War Ragnarok eu preciso mostrar pra vocês alguns trechos do God of War 2018 aqui na verdade um trecho em específico que eu já deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês deixa eu trocar a câmera aqui ó. estamos aqui exatamente no final do jogo logo após eles irem pra Yotunheim. jogarem a cinza da Laufey lá no mais alto pico e tudo mais ficou estranho pra caramba isso e aqui eles estão prestes a tirar um cochilinho. eles acabaram de chegar em casa depois da sua longa jornada de tudo que eles passaram e tudo mais e aí nós temos essa cena aqui, meus amigos, ó. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui de buenas na cena e depois a gente volta para poder comentar um pouquinho a respeito, beleza? Vou até tirar minha câmera aqui para vocês curtirem esse momento, ó. Vamos lá. Durma. Nem precisa pedir. Pois é galera, vocês viram aí que o nosso querido Thor acabou aparecendo no final E uma coisa que é interessante de notar nessa cena Quando o Kratos e o Atreus deitam na cama A tela fica preta e aparece lá os dizeres, anos depois Ou seja, se passaram realmente muitos anos ali Desde que eles terminaram sua aventura Isso é uma coisa que a gente sabe no God of War Ragnarok que Eles confirmaram, acho que são três anos que se passam Do primeiro jogo para o Ragnarok ali Dessa nova jornada que a gente vai seguir Só que tem um ponto galera, interessante Interessante nessa imagem aqui que eu acabei de mostrar para vocês nesse trailer, na real. Eu vou voltar para ele aqui novamente pra gente poder ver, entendeu? Eu esqueci até de colocar minha câmera aqui para vocês me verem maravilhosamente ou se assustarem né, com o meu vídeo, não sei. Mas nós temos aqui, ó, Kratos e Atreus confrontando Thor, entendeu? Vendo ele chegando na casa dos dois e tudo mais. Mas reparem aqui, ó, que o nosso querido Atreus, ele tá pequeno. Ou seja, passou 3 anos e o bicho não mudou nada, entendeu? É bem provável, e muitos já devem ter especulado sobre isso na internet também, né? Que isso daqui deva ser um pesadelo, um sonho ou muito provavelmente uma visão do Atreus com relação à aparição do Thor aqui na casa deles, entendeu? A gente não sabe exatamente o que foi, a gente sabe que isso aqui aconteceu Mostrou ali que anos se passaram, a gente não sabe exatamente quantos anos foram E nós temos aqui um Atreus ainda do mesmo tamanho, cara, pequeno E aí agora nós vamos pro trailer do God of War Ragnarok Que eu deixei separadinho aqui também pra poder mostrar pra vocês, ó, vamos lá Temos aqui nosso querido Atreus aparecendo novamente nessa mesma cena com o Kratos Só que o garoto, ele já tá mais velho Como nós podemos ver aqui na imagem, entendeu? Ou seja, aqui sim eles deram sentido Essa passagem de anos Então assim, a gente fica até pensando Por que que no God of War 2018 Eles mostraram aqueles dizeres lá pra nós de anos Se passaram e tudo mais Mostrando aquela cena com o Atreus pequeno E depois eles trazem essa mesma cena pra nós Com o Atreus já mais velho Então eu acho que isso reforça mais a questão de terem tido Uma visão com a chegada do Thor E tudo mais, que vai arrebentar a casa deles Claramente a casa deles aqui, ó. Essas mesmas runas que estão aqui na porta ó, aparecem também naquele frame lá do God of War 2018, entendeu? E aí, cara, por que eu tô comentando com relação A o início do jogo ter um pega para capar assim poderoso? Entendeu? Eu acho que o Thor e o Kratos já vão se enfrentar, cara, logo no início do God of War Ragnarok. Por quê? A gente vê aqui a casa deles bonitinha e essa cena que foi mostrada no God of War 2018, né? Um pouco mais no início do game, a gente pode ver que os dois estão aqui. Em uma caverna, entendeu? Ou seja, eles não estão mais na casa deles, e durante a conversa do Kratos com o Atreus, ele fala que ele tá cansado de ficar ali naquele bosque, entendeu? Que ele quer sair Ele quer descobrir quem ele é e tudo mais E por que que eles estão ali? Eles provavelmente estão escondidos, cara Deve ter acontecido alguma coisa muito ferrada Que o Kratos falou Cara, a gente precisa ficar na maciota ali A gente precisa ficar na moita Escondidos por um tempo e tudo mais Até a gente resolver o que a gente vai fazer E o Atreus, ansioso como ele é Ele tá tentando de todo jeito vazar fora dali Pra poder saber o que ele é e tudo mais Quem é Loki E aí é onde eles vão acabar encontrando o Tyr E aí agora pensando naquele início ali, onde o nosso querido Thor aparece, meus amigos, eu pensei em algumas coisas do tipo, o Thor vai chegar lá, entendeu, ele e o Kratos claramente vão entrar num embate, só que antes dessa briga, pode ser que o Thor, de alguma forma, ofereça algum tipo de acordo pro Kratos, algo do gênero, a gente não sabe com quem que ele tá falando nesse trailer do Ragnarok, onde ele fala você é uma pessoa calma e razoável, dá a entender pela montagem do trailer que é pro Kratos E realmente pode ser Mas e se for pra um outro personagem Que ele tá falando isso, entendeu? Não sabemos Mas levando em consideração que ele tá comentando aquilo ali com o Kratos entendeu? Vai que ele tenta Fazer o um acordo com o Kratos ali de alguma forma Pra eles não entrarem no embate Tipo assim, ó, oh, meu pai tá querendo O seu filho, me entrega ele aí e aí eu deixo você viver, mesmo você tendo matado meu, meu irmão e os meus filhos, entendeu? Obviamente, pensando no Thor, como ele é e o que ele fez, a carnificina que ele causou, principalmente com os gigantes Isso não é uma coisa que ele ia deixar barato, principalmente Odin, né? O pai de todos ia chegar pra ele e falar, não, chega lá, pega o menino e mata o cara, entendeu? Mas, pode ser que eles tenham outras coisas em mente e ele possa oferecer esse acordo pro Kratos de alguma maneira. Não sei, eu tô pensando só nessa possibilidade aqui. Mas, o que a gente sabe, o que eu tenho certeza, é que nesse momento aqui, cara, essa luta, ela deve sim acontecer, porque senão, por que que o Kratos e o Atreus estariam refugiados dentro de uma caverna, entendeu? Onde ninguém pudesse encontrá-los no fundo ali de uma floresta e o Atreus questionando, tipo assim, pô, eu preciso sair, eu tô cansado de ficar aqui já, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo, tem que descobrir quem que eu sou e tudo mais... Então eu acho que faz sentido esse raciocínio, entende? Agora, algumas coisas que ficam um tanto estranhas que eu espero que eles mostrem isso no game, né? Porque, pelo que disseram, são três anos, desde o God of War 2018 pro Ragnarok e tudo mais. E o que que o Thor ou até mesmo a Freya estavam fazendo nesse tempo? Que eles não foram atrás dos dois protagonistas e que outras coisas eles estavam fazendo que eram mais importantes aí do que vingar os seus entes queridos, entende? Porque eu acho que eles precisam sim explicar essa questão do salto de três anos com eles lá, vivendo tranquilamente na casa deles e tudo mais, até o Thor finalmente chegar lá, eles terem um embate, destruir a casa do Kratos e tudo mais, como aconteceu lá com o Baldur, né, Kratos e Baldur lutam no God of War 2018, rebentam muita coisa lá, só não quebram a casa inteira, mas é uma cena importante sim, cara, pro início do God of War 2018, e acontece, como eu acabei de dizer, no início. E obviamente, esse embate entre Kratos e Thor no início do jogo, não deve ter um vencedor, os dois devem ficar vivos aí para ter um embate mais para frente. A luta deles pode ser num nível tão astronômico assim que eles rebentam o lugar todo lá e eles acabam se separando e não dão continuidade à luta, ou alguma eventualidade do destino pode acontecer ali, e interrompe esse embate entre os dois. E isso é uma coisa que pode até mesmo explicar o que eu tenho visto aí em alguns canais e algumas pessoas da comunidade comentando sobre o Kratos estar mais forte nesse God of War Ragnarok agora, entendeu? Pode ser que ele tenha se desgastado tanto ele tenha Sofrido tanto nessa luta contra o Thor Que ele falou Poxa, eu preciso Dar um jeito de recuperar minha força Entendeu? Vivendo nessa vida de maresia Aqui na Maciota Durante três anos Com meu filho e tal Deu bom não, mano Deu bom não Eu preciso ficar Eu preciso ficar potente Aqui poder enfrentar o deus do Truvão Senão o negócio vai dar ruim Isso também pode explicar aí esse incremento na força física do Kratos é notável realmente, principalmente no ombro aqui, como mostraram aí na internet, né? Ele tá mais musculoso assim, ele tá mais trincado, vamos dizer. Então eu acho que é isso que vai rolar, meus amigos. Nós teremos sim uma luta entre Kratos e Thor logo no início do God of War ali. A casa deles vai pro caramba, eles vão se refugiar nas florestas ali dentro daquela caverna para poder se esconder por um tempo até decidir o que fazer. Não sabemos aí as circunstâncias desse tempo. Tempo todo ter passado pro Thor não ter ido atrás deles, só naquele ponto ali, e acho que a referência que nós temos é o Atreus estar mais velho, eu até pensei que eles poderiam estar escondidos novamente com magia e o Thor ficou procurando e tudo mais, só que isso eu acho que não faz sentido. A proteção que a mãe deles colocou lá no God of War 2018 se dissipou, foi pro caramba, e o Baldo já tinha achado a casa deles ali, e obviamente ele contou isso pro Thor. Entendeu? Contou pro Odin também onde que eles estavam, onde eles moravam e tudo mais. Muito me impressiona os dois terem se mantido no mesmo lugar depois do que eles fizeram com alguns dos deuses ali no God of War 2018, mas tudo bem. Então é isso, meus amigos, já falei demais aqui, cara, eu levantei muitas possibilidades aqui, mas eu acredito, cara, piamente mesmo que nós teremos Kratos e Thor logo no início do jogo aí pra gente poder ver um pouquinho da força do Deus do Trovão e o quanto Kratos deve penar nessa luta pra poder fazer o cara querer ficar até mais forte, mano. Mas e aí, galera, o que vocês pensam sobre isso? Como vocês acham que vai ser o início desse jogo? Vocês imaginam realmente que nós teremos já um embate desses dois grandes personagens aí, dois grandes deuses logo no início da aventura, pra poder deixar a gente cabelo em pé naquele hype absurdo como foi com o Baldur, né? Eu acho que seria muito da hora, cara. Comentem aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera!